Foi quando teve um incêndio, que isso foi em 93, final de 93, né? E nós tínhamos dois trabalhos aqui, a gente tinha a loja na frente e nós tínhamos um acabamento de pintura, que eu cuidava com os meninos, que o Nelson tinha fábrica de mesas e cadeira, né? Então nós fabricávamos as mesas na, na nossa fábrica e fazia a parte de pintura no fundo da loja. Quando aí teve aquele incêndio, né, que nós perdemos a loja toda, né, queimou tudo e tudo ali. Em 93, em outubro de 93, nós tínhamos inaugurado em abril, tinha um ano e meio, mais ou menos, de loja. É, mas a gente, numa hora dessa tem forças, né, tem um Deus maior, né, que a gente se apega. Mas você vê tudo embora, né. E na época eu tinha, nós tínhamos um o depósito era muito grande, né, aqui o prédio. Então eu tinha muitos clientes que tinha compra e tava dentro do meu depósito. Pessoas que iam caso acho que tinha umas 5 seis 6 compras. Casas assim, muita coisa. Mas graças a Deus a gente conseguiu, entregou tudo, pagamos tudo, né? Eu lembro, nós num cantinho ali, sentamos, como nós vamos fazer? Mas no dia seguinte do incêndio, eu já estava no banco, fazendo as coisas. Ainda então, lembro que pessoa chegou em mim e assim, Nossa, mas você tá aqui? Eu falei, sim, tô aqui. Nós temos que continuar, né? Nós não podemos enfiar a cabeça no buraco e sair chorando. A gente tem que continuar, nós temos condições. E Na época tinha até meu sobrinho, que era o um noivo da Fabiane, do Arlindo, eles tinham tijolos comprados para a casa deles. Falou, nós não vamos usar, e passou para o Arlindo. Reconstruiu do lado, né? aí reconstruímos, levantamos as paredes, cobriu do jeito que deu ali, que tinha outro prédio do lado aqui que era uma fábrica de sofá, e nós fomos para lá. Porque é o nosso realmente não sobra nada, né? que Onde que a gente estava. E aí, que nós, isso foi no dia 13 de outubro, dia 17 de novembro, a gente estava com as portas abertas. Em um mês. Eu me lembro até isso, né? Meu pai e minha mãe vieram para cá, né? Sabe, a minha família de Maringá. Veio o pai e a mãe para cá, nós estávamos no prédio ali, tudo limpo, colando as bandeirinhas para colocar em cima a gente encheu tudo de bandeirinha e para fazer a reinauguração eles ficaram aqui comigo dois dias eu lembro dele me ajudando ele partiu faz dois, três meses né mas estava sempre ali comigo então a gente recomeçou né pagamos nossos fornecedores né o pessoal teve pessoas fornecedores que repartelou para a gente né nós conseguimos pagar e os meus clientes né, continuaram, voltaram, né, quem teve consciência me pagou, também quem não teve, já foi, graças a Deus, não fez falta, né, de cada um, aí foi, aí a imobiliária construiu, que esse prédio é da Imobiliária Holândia, é, né, construiu essa ala aqui, aí nós viemos para cá, já construiu, tá, né, esses mil metros, que foi mil metros que a gente tem aqui de loja, eu então, quando a gente veio para cá, a pessoa, nossa, o que nós vamos por aqui dentro, né, para fechar esse espaço todo, isso foi muito bom, muito bom e só história mesmo, né? De a gente falar, nossa, agora você para pensar agora mesmo, 1992, nós estamos em 2020, né? É uma caminhada grande de vida, mas é uma coisa que me faz bem, eu gosto, né? E, e a vida continua assim, e a gente buscando se aperfeiçoar, le... cai aqui, levanta ali, né? É...